Gente, feliz demais em anunciar a chegada da nova edição do livro o Propósito da Família. Essa é uma das mensagens mais importantes que Deus nos deu. Apesar de tratar dos assuntos tanto de família como de casamento, da vida conjugal, que é um verdadeiro manual bíblico sobre a condução da família, a ideia não é apenas mostrar como deveria ser a nossa família, mas nós trabalhamos em cima de um trilho de que a visão que nós temos de família ela vai influenciar a visão que nós temos de Deus e, consequentemente, o relacionamento com Deus. Não acredito que esse material pode impactar não apenas sua vida familiar, como também o seu relacionamento com Deus, logo, os seus dois valores mais importantes. Pois bem, nessa edição comemorativa dos 100 mil exemplares, nós fizemos uma edição exclusiva que você só vai conseguir aqui no site do arvalho.com uma edição de acabamento de luxo, capa dura, eu estou autografando todos os livros dessa edição limitada e também gravei um curso sobre família inédito com esse propósito, que será incluso para aqueles que adquirirem o um livro, nós estamos dando também o curso de brinde de presente. Além de adquirir um material que vai abençoar não apenas sua família, como seu relacionamento com Deus, o seu investimento na aquisição desse material, também significa um investimento no nosso ministério, para que a gente continue levando adiante as verdades da Palavra de Deus através desse ministério de ensino. Lembrando que é uma edição limitada, então garanta logo o seu. Acesse orvalho.com.